Fala rapaziada, mais um The Watch começando pra vocês Hoje eu vim aqui explicar como que vocês vão encontrar com a gente chegando no aeroporto de Brisbane Mais especificadamente aqui no aeroporto doméstico Aí a gente vai lá no aeroporto internacional mostrar pra vocês também como que vocês fazem pra encontrar com a gente Bem simples, bem rápido E eu e o Douglas estamos aqui hoje Oi Douglas! Olá, como é que estão, Muito bom! Então quem tá interessado nesse vídeo fica comigo e... Check it out! Muito bom. Então para quem chega de Quantas, aqui no aeroporto doméstico de Brisbane, vocês vão sair mais ou menos por aquela portinha ali atrás, vão pegar a mala de vocês aqui na esteira e vão caminhar em direção à saída, que é justamente aqui atrás de mim. Vão então, pegar a saída atrás de mim, vou mostrar o caminho que vocês vão fazer para encontrar com a gente. Esse lugar aqui, que a gente chegou depois de ter dado toda essa volta no terminal por aqui, vocês vão sair por lá, e encaminhando até aqui, e encontrar com a gente nesta área, que é a área de picape. Já se familiarizam um pouco com a área porque quando a gente chegar no aeroporto, pra vocês saberem como encontrar com a gente por aqui. Essa é a saída do aeroporto doméstico, quem vem pela Quantas. Quem vem pela Virgin é exatamente a mesma coisa, só que um pouquinho mais pra frente, é a mesma coisa, só sair reto e encontrar com a gente aqui nessa área de picape. Pra quem tá assistindo esse vídeo e está vindo pra cá, já uh, tenta fazer o download desse vídeo ou salva esse vídeo em algum lugar pra que vocês possam assistir ele offline a hora que vocês chegarem aqui no aeroporto, pra, caso vocês esqueçam, alguma coisa assim. Pra todo mundo que tem uh, já a viagem marcada, já reservou com a gente, já reservou tudo que precisa reservar, é, qualquer atraso que vocês tiverem no voo, em todos os aeroportos, tanto de Sydney quanto de Brisbane, ou a maioria dos aeroportos do mundo, na verdade, agora tem Wi-Fi grátis. Então, Uh, a maior dica que eu quero dar para vocês, na verdade, que vai ajudar muito quando vocês chegarem, é sempre lembrar de deixar o celular carregado. Uh, não, não chega aqui sem, sem bateria no celular. Se conecta no Wi-Fi, liga para o número ou manda mensagem né, no WhatsApp do número de emergência da Tweezy. Lembrando que o Wi-Fi é vale dentro do aeroporto. Se você tentar usar ele na plataforma, ele não vai funcionar. Então, assim, mande a mensagem dentro do aeroporto, que é melhor para vocês comunicar. Com, todos, com todas as pessoas daqui, tanto o Douglas quanto o Deot, tá ok? Fica a dica também, pra vocês. É a dica do William aí. <risos> então, cheguem aqui sempre com o celular carregado e mandem mensagem pra gente pra poder avisar, olha, cheguei, já peguei as malas, tá tudo certo, vamos se encontrar. Pra todo mundo deixar tudo certinho pra todo mundo, beleza? Uma outra opção pra vocês que se a parte a, da rua estiver fechada, que foi essa que eu acabei de mostrar pra vocês, a, não estiver disponível pra andar, vocês vão subir essas escadas aqui também. Ah, e aí tem uma passarela aqui em cima que eu vou mostrar pra vocês só pra vocês subirem e descerem e encontrar com a gente no mesmo lugar que eu tinha falado pra vocês Vamos descer aquelas escadas ali e aí vai dar exatamente no mesmo lugar que eu tinha mostrado agora há pouco, que é a área de pickups de carro normal. Chegamos aqui agora no aeroporto internacional de Brisbane, então pra você que tá vindo de Auckland ou de qualquer outro país diretamente pra Brisbane, que tem muita gente que faz isso também, vocês vão sair por esse terminal aqui, ó, International Arrivals, vocês vão sair nessa porta, então se familiarizem também com esta área aqui de trás banquinhos amarelos e tudo mais, então vocês vão pegar e aqui é mais simples do que o doméstico, vocês vão sair por ali e já ir direto pra essa porta aqui, encontrar com a gente ah, e vai ter o carro esperando vocês ali Então é isso pessoal, a gente chegou aqui na City já então pra vocês que têm qualquer dúvida sobre como fazer o seu intercâmbio sobre como encontrar com a gente no aeroporto sobre tudo que vocês quiserem saber sobre a Austrália mandem um e-mail pra gente aqui no info arroba, que é um de nós, o nosso time de consultores vai estar apto a ajudar vocês já para qualquer dúvida que vocês tiverem, então só falar com a gente. Obrigado por ter assistido esse vídeo, se você gostou, dá aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal, tá vendo pelo Facebook, compartilha, tá vendo pelo YouTube, inscreve no canal, dá um like em qualquer um dos dois que você estiver vendo agora. E é isso, a gente se fala, obrigado por ter assistido, até o um próximo vídeo e tchau!